Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Bárbaro Xavier e este é o canal Curti de Novo. Antes de assistir esse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para receber os próximos envios de vídeos aqui do canal. Fica bem e bons estudos! O poder mais simples para a prosperidade chegar até você. O que as pessoas prósperas têm em comum? É o que todo mundo pensa quando a questão é e o porquê uns têm muitos e outros nada. Ou quando pensamos o porquê de muitos prosperar facilmente e outros não. O palestrante Bob Proctor coloca em xeque esta questão no vídeo intitulado de O Poder da Repetição. Nele, ele destaca como as coisas que ouvimos desde criança podem nos levar a um patamar de estagnação ou nos levar muito longe. Tudo o que ouvimos desde logo cedo, quando estamos ainda se adequando a este mundo nos gera uma série de crenças que tanto pode nos bloquear a prosperidade como nos facilitar o acesso a esse processo tão simples. Um dos exemplos de se entender bem é o que podemos demonstrar agora. Quando vemos que uma pessoa é rica e sua família tem riqueza há várias gerações, para uma criança que nasce em meio a essa riqueza, se torna mais fácil e comum achar aquilo muito natural, ter muito dinheiro. Suas crenças são conservadas que o dinheiro é muito bom, fácil e natural. Agora imaginamos o seguinte, quando... Ao contrário, uma criança que nasce em uma família pobre, a situação passa a ser diferente se os seus pais e familiares, que são as pessoas mais influenciadoras da criança, transmitem suas crenças, de que ter dinheiro é difícil ou simplesmente que o dinheiro não faz bem. Des... Dessas mínimas crenças... Nascem as repetições e isso dura por muitos anos. Nisso não cresce apenas a criança, mas os seus bloqueios e medos do que o dinheiro poderia fazer de nocivo em sua vida. Cresce o conformismo de que o certo a se fazer na vida é trabalhar muito e ganhar dinheiro apenas para o mínimo da sobrevivência. Todas essas crenças e pensamentos rondam as mentes da maior parcela da população mundial. É só observar, milhões de pessoas vivem na pobreza ou na extrema pobreza em todo o mundo. Mas agora analisemos, se chega alguém e fala que ela pode mudar esta realidade, ou seja, transformar esta pobreza em riqueza, essas pessoas simplesmente não acreditam. Mas você sabia que esta reação também é natural? Todos eles acreditam que isso é impossível. Analisemos mais uma vez, da mesma forma que a criança que nasce no universo da riqueza acredita desde muito cedo, que o dinheiro em muita quantidade é simplesmente comum, para os que nascem nisso, se torna difícil acreditar em algo diferente. Mas vamos parar para pensar no que esses dois casos têm em comum? O ponto que os ligam é o simples fato da repetição. Desde sempre, eles foram condicionados a pensar que tudo aquilo era natural, seja a riqueza ou a pobreza, mas existe um ponto que pode mudar tudo isso, o ponto de ebulição deste padrão negativo, de se acostumar com a pobreza como algo natural. É também muito simples de se transformar, para de pensar como você foi incentivado a pensar. Mesmo que de forma inconsciente, o que você precisa agora é mudar de crença. Agora vamos fazer um exercício prático para trazer a prosperidade para a sua vida. Sente-se confortavelmente, feche os seus olhos, com sua mão direita, você vai fazer este sinal e vai direcionar a sua orelha direita. Fazendo batidinhas, vai ser explicado nesta imagem. Batidinhas, enquanto você fala estas frases de poder. Repita comigo todas as palavras. O dinheiro vem fácil. O dinheiro vem fácil. O dinheiro vem fácil. O dinheiro vem fácil e minha vida é próspera. O dinheiro vem fácil e minha vida é próspera. Eu sou próspero e minha vida é feliz. Eu sou próspero e minha vida é feliz. Eu sou próspero e minha vida é feliz. O dinheiro vem fácil, o dinheiro vem para mim facilmente. O dinheiro vem para mim facilmente.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 Comece a exercitar e tudo vai mudar. Mude agora. Desde já agradeço por ouvir este audiobook do canal Curtir de Novo.